Fala, meus manos! Beleza! Sejam todos muito bem-vindos ao canal novamente, né? Estamos aqui com a terceira gameplay, a terceira gameplay do jogo Immortals Phoenix Rising. Rising, como muitos falam, né? Americanizados, não sei, né? É seguinte, galera, hoje a gente vai fazer a terceira gameplay, como já foi dito, tá? E espero que vocês gostem aí. Se vocês gostarem, curta o vídeo. Se vocês quiserem, façam um comentário comentário, uma crítica construtiva, algo que a gente possa melhorar no canal. Todos os dias eu busco, eu busco realmente melhorar o canal a cada a cada momento, né? Mas aí eu preciso também do feedback de vocês para cada dia que passar a gente conseguir fazer um trabalho bacana para apresentar para vocês aí, beleza? Se tiverem sugestões de novos jogos podem deixar nos comentários. Se você chegou aqui agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo mesmo, tá? Do fundo do coração mesmo fazer o possível para é, interagir com vocês, se vocês quiserem interagir com o streamer também, interagir comigo, vocês podem me seguir lá no Instagram, tá? é adrieldng.oficial, se vocês gostarem do vídeo, como eu já falei, curtam, comentem, e se gostarem do canal e gostarem de mim também, né? quiserem eu, é, pelo menos de quinta, sexta, é, quarta, quinta, sexta e sábado, é, vocês podem me, se inscrever também no, no canal aí também para acompanhar o conteúdo beleza muito obrigado gente bora para play let's go Bem, galera, é assim, essa play aqui, ela, de acordo com a última gameplay, né, que a gente fez, é, se você tá chegando aqui agora e quer acompanhar os vídeos anteriores, vai estar tá aqui na, no card, ou aqui desse lado, ou desse outro lado aqui, tá bom? É, mas vai estar tá ali no, nos cards, tá? É, você pode ir acompanhando, beleza? Ou seguir também na playlist, né, tem a play, playlist do Immortal Phoenix Rising, vocês conseguem ter um parâmetro melhor. Então a gente tava caçando aí, nossa, ficamos quase duas horas esperando, é, é, procurando, né, o, o outro... O rapaz lá, o carinha lá que ela tava querendo encontrar, tudo, né. E... Finalmente encontramos aí a toca onde ele supostamente está, beleza? Vamos lá. Aqui acabei de ver, ó, galera, acabei de ver mesmo isso daqui, ó. Pra ativar. Ah, é pra sair da. É pra sair do lugar. Não, não quero sair. Tá, então vamos lá, gente. Pulando aí. Se eu entendi, em vez de seguir para o Templo de Apolo para falar com o Oráculo, Fênix saiu correndo atrás de um estranho? Fênix, ótima pessoa que é. Quis ajudar o um estranho misterioso, mas nunca perdeu de vista o fato de que estava cada vez mais perto do Templo de Apolo. E de uma solução para a maldição terrível Que caíra sobre seu irmão E os outros soldados ah, Que boa ideia Também vou passar a usar a narrativa Para encobrir meus erros Zeus, <risos> ótima pessoa que é Convenceu sua primeira mulher a virar uma mosca E depois a devorou O que? Foi isso que aconteceu com o Metis? Achei que ela tinha ido visitar a irmã na Babilônia Ups Chutei. Eu achava que era isso. Chutei. Ah, aqui se pode. Ah tá, ó. Não precisa ficar segurando toda hora o botão. Aí aqui ele é. Aí, cara Tem soltar de um jeito mais tranquilo, né? Ah, tá. Entendi o que eu tenho que fazer. Beleza. É aqui, ó. É soltar. Eu não preciso... Ó, simplesmente soltar. Isso. Eu não preciso jogar o objeto. Não quebra. Não percam os vídeos do canal... Toda quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Segunda e terça eu tiro para gravar os vídeos para vocês. E se vocês quiserem também acompanhar mais o streamer, vocês podem ou seguir lá no Instagram @adriel_dng.oficial ou vocês podem também participar das nossas lives na roxinha, tá? Toda segunda, quarta e sexta, beleza? Adriel_dng, só seguir lá. Não, eu não fiz isso não. É que burro. Dá zero pra ele. É só soltar. Eu tenho que agora ativar de novo. Ah, não. Pra ativar é... Isso daqui eu não entendi ainda o que é. Será que é um checkpoint? Morrer volta pra cá, alguma coisa assim, né? E já até sei o que vai acontecer. Eu vou ter, ó, oh, vai sair caixa dali, ó. Oh, eu vou ter que jogar lá no outra coisa lá. Como é que eu tô ficando bom nesse negócio? Bom, é nada que eu consegui, mas é zica, pai. Tá tirando que merda. Hein? Sabia? Não <risos> tô olhando aqui para ver se tem algum baúzinho, alguma coisa. Né? Vocês curtem um game de Mitologia mitologia Nórdica? Esse aqui é o jogo, viu, gente? Não, minto. Mitologia Nórdica não, é Mitologia Grega. Nossa, esse eu vou ter que colocar o um memezinho. Oh, um. Olha lá, que legal. Mitologia Grega. O arco de Odisseu. Para usar a força, preciso mais do que Xinga, pequenina. Vamos ver se você tem controle. Quem é você? Apareça logo! Não vai aparecer nada, duvido. Eu já imaginava que era isso mesmo o que é aquele negócio ali ah é onde a gente é onde a gente veio vamos ver se nós estamos bom no FPS Péssimo. Os alvos Boa. pareciam até fáceis de acertar, mas o terceiro exigiria o foco de um mestre arqueiro. Cadê o terceiro? Primeiro a gente tem que encontrar conchas o crianças terceiro. brincam com conchas, jogam pedrinhas, ficam olhando a parede. São imperativos. Ah, de deus é. que acha que uma semana já significa um relacionamento longo. Mas eu tenho que encontrar o. Tá bugado? NÃO! Lá. Não, mas não dá. Tem que jogar pra baixo. Lá. Não dá. ver onde que a gente pode ir. Ah, tá, tá, beleza. É, eu tô apertando o botão errado. É esse aqui, ó. Tá, beleza. Olha lá. Ele vai ser aqui, ó. jogar no controle esse tipo de jogo aqui é meio difícil, vocês desculpem aí. Duas horas depois. Duas horas depois. Olha ah, lá, agora vai. Ai, ah, de que novo. burro, dá zero pra ele. Poxa, não passou Olha Olha Olha que ah, está me tirando. Olha Quatro pequenina, talvez você do... Preciso treinar mais os arco e flecha. Mano, nós é inteligente pra caramba. Minha mãe sempre falava isso. Véio. E aí, onde que eu tenho que jogar isso aqui? Lá em cima, será? Ah, aqui, ó. Um aqui. E o outro aqui. Apareceu os Bregenites aqui. E a gente vai pegar mais alguma coisinha ali em cima, ó. Lembra que eu falei que era baú e era o raio de Zeus? Aqui é alguma outra coisa. As botas de ícaro? Raio de Zeus, mais um. Tenho dois Raios de Zeus, só que eu não usei ainda nenhum. Não sei pra que serve ainda. Eu queria pegar esses negocinhos, eu não sei o que é esses negocinhos. Ah, peguei. Não deu pra pegar o outro. Tá, pegamos. Com a agilidade de Aquiles, a velocidade de Atalanta, a sagacidade de Odisseu e a força de Heracles, Fênix estava pronta para enfrentar tudo que o futuro lhe reservava. É isso? Ela vai ter que se virar só com isso? Boa sorte! E a gente ainda não encontrou o carinha lá, né? O desejo de salvar os A gente ainda não encontrou o maninho. Fortaleceu lá. a determinação de Fênix. Fácil demais. Tem, alguma coisa... Tem alguma coisa lá embaixo. Vamos esperar carregar isso aqui e a gente volta lá. A gente já vai direto, né, gente? Melhor, né? Não vamos ficar caçando muita coisa no mapa, não. Apesar que esse mapa ele tem bastante coisa, viu? Quer ver? Tem mais coisa? A câmera do Tártaro. A câmera do Tártaro. Mais uma câmera do Tártaro. Baú. Olha lá, tem bastante coisa no mapa vocês acham? A gente vai? Os lugares? Vamos, vamos. vamos ver se tá fácil. Se tiver fácil, a gente vai. Onde que tá o baú? Ah, tá lá do outro lado. Não, vou nada. Não, vamos lá. Vamos, vamos pro negócio lá. Mas é legal, né? A história do jogo tá bem legal. Ó, tem um negócio ali, ó. Vai tomar mais um no peito agora. Nem acredito que eu errei. Deixa eu quem está quieto é isso que deu. Da hora, matando. <risos> da hora. Tirinho guiado. Que o estranho estava encurralado pelos servos de Tifão. Essa seria a sua maior batalha até então. Uau! Tomara que o estranho morra! Tá, vamos lá. Bora, fia, bora. Bora, fia, bora. Oh, tamo aprendendo o negócio, hein? <risos> Olha lá. Beleza, agora... Ah, e aí, mano? Acabou. Vai ficar fugindo? Você já pode sair. Não, obrigado. Eu tô bem aqui. Também Não um monte de gente louca, né? Se eu quisesse machucar você, já tinha ido até aí e cravado uma espada no seu peito. Verdade. Então, estou saindo. Fênix. Que nome diferente. Agradeço a ajuda, Fênix Belos braceletes Obrigada, estou a caminho do Vixe. templo de Apolo, preciso ver o oráculo Eu também Fica naquela direção Será que é tipo um ladrão, será? Ah, ótimo Toda ajuda é muito bem-vinda Nós podíamos ir junto Tirou Ué? o bracelete dela onde ele foi? Olha lá Braceleto. Minhas Ladrãozinho nojento! Mas que bandidinho! Que bandidinho ele é! Ele é muito bandidinho! Eu sei bem como é, garota. Você faz tudo o que pode por eles e o que recebe de volta é só traição. Olha lá, a gente não consegue... flechas de fogo, Esperar flechas através de uma chama para incendiá-las e acender outros braseiros, tem alguma chama para cá não né, só ali Cadê os outros braseiros? Deixa eu ver onde que tá o outro Mas o braseiro. que foi isso? Quem inventou essa entrada? Um artista de circo? Um mágico? Sei lá Os mortais não são maravilhosos? Será que é aqui? Não... Deve ter algum outro braseiro aqui ah, entendi. Ah mano. Nossa, velho. Burrice é. é uma coisa que.. Olha ah, lá, não precisava nem disso. Beleza, então aqui. Ah, e habilitou lá. É, é um cara que. Vamos ver quem quer. É. Nossa! Diretor, um corta aí! Frente, ...aqui na luz. Os mistérios que tenho a oferecer são infinitos como os grãos de areia, espalhados pelo chão. Qual é a sua pergunta? Oh, sábio oráculo, como eu desfaço a maldição que transformou todos em pedra. Uau! Essa é uma pergunta. Uma pergunta e tanto. Eu não sei. É um mistério. Bom, e como recupero minhas braçadeiras roubadas? Ah, outro mistério. Sim, é por isso que vim até você. O oráculo. Ah, sim. Bom, sobre isso, eu sou só o sacerdote. O oráculo daqui se transformou em. <risos> tipo, você não serve para nada. Se, mas olha imagina se fosse aqui, o Kratos: o que, é que ele ia fazer? Boas. Se o mar é salgado, por que, que a água da chuva do mar não é salgada? É... Você viu um sujeito baixinho de cabelo dourado? Não? NÃO! É, então eu vou indo. Qual é a graça? Você disse vou e indo. Mas ainda continua aqui! Meu irmão foi transformado em pedra e não consigo salvá-lo. Foi roubada pela única pessoa que tentei ajudar. E você só sabe rir! Nossa! What the hell? Tudo verdade! Você é uma oráculo também? Serviu pra nada. Oh, oh, quando sair, pode trazer algo pra mim? Estou com... Uh! O sangue dos seus não é o da sua linhagem. A montanha coroada ah? é artifício da vitória e da coragem. Oh. O monstro treme, faminto por defeitos imortais. Mas alguém salva a todos, livrando-os de garras ferais. Com a ajuda do arado alado, parte a ofensiva. E antes do que se espera. Devolve todos a vida, pérolas em mares revoltos, forja ardente, uma criança sábia, pena que pesa da mente, cria de tetes, pai que padece, salvação que vem do alto, sua casa lhe agradece. Uau, isso sim que é profecia. Foi mesmo? Sabia que eu não consegui enxergar nada? Só vi essa fumaça mesmo. Ei, pare! Ladrão! Pode pegar seus braceletes de volta. Você vai precisar deles. Venha comigo. Ixi. Não. Olha, peço desculpas por ter roubado você. É que eu não consigo resistir. Tenho esse probleminha. Então, de boa? Muito longe disso. Precisava de uma oferenda para o oráculo. Achei que você não era ninguém e não fui com a sua cara. Mas isso é passado. Nós temos que ir. <risos> não foi com a minha... <risos> Aí ah, é. Yeah. Tá vendo? Não Nunca temos muito nos tempo. outros. Ele logo vai estar aqui. Quem? Tem uma coisinha que vai ser seu passe para o continente. Onde é que estão aquelas asas? Essas? E eu que era o ladrão, hein? Pode parar de se achar o máximo. Não dá para voar ainda. Precisa da outra peça. Como assim, voar? Foco. Depois vamos precisar do jarro roubado de Éolo. Está lá dentro? Vou começar os preparativos. Encontre-me no topo do observatório com o jarro. Ah, Boa. Não estou entendendo. Você corre grande perigo. Me ajuda a te ajudar. Ah, certo. Mas sobre aquilo que você me disse antes. E lá se foi ele de novo. Beleza. Tudo bem. Bom, vou ter que descobrir como atravessar aquela barreira. É, acho que agora tá fácil. Oxe, mas a gente tem coisa. A gente tem um negócio. Dá para empurrar? Só? Ah, agora dá para empurrar o um negócio. Ó. Não tava dando para empurrar aquela hora. Yeah! Gigante de um olho só É isso aí pessoal A terceira play a gente vai encerrar agora E na sequência eu já trago o próximo vídeo pra vocês Beleza? Vai ser o último vídeo Se os Três vídeos Se os três vídeos que eu lancei até aqui Chegarem Numa marca de Vamos colocar a soma dos três Chegar em 50 likes A gente consegue trazer o quarto vídeo Pra cá, beleza? Vou aguardar esses likes aí, é... e deixem nos comentários o que vocês querem ver no canal, tá? Se vocês querem vídeos de vlogs, eu não sou muito fã, mas se vocês quiserem eu trago. Se vocês quiserem ver é, algum outro tipo de jogo, jogos de terror, jogados meia-noite, o que vocês acham? Seria interessante? Não sei. Quem sabe são vocês, vocês quem mandam no canal. Beleza, gente? Muito obrigado até aqui. Não se esqueçam de se inscrever nos canais, tá? Twitch.tv é, twitch barra adrieldng Instagram.com/AdrielDNG.oficial, igualzinho tá aí na é, na descrição aqui embaixo aqui, ó, beleza? Só seguir aí tranquilamente. E se você é novo no canal, deixa um comentário tudo e vocês também podem ver aqui nos cards, tá aqui desse lado ou desse lado aqui, ó. É, os cards onde vão estar o, a playlist né, dos outros games aí, dos outros jogos é, dos outros vídeos relacionados a essa gameplay, beleza? Tamo junto pessoal, fiquem com Deus e fui!